Olá, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Veja nesta edição. TRT é palco de ato em defesa da Justiça do Trabalho. Esses atos começam agora, não vamos nos esfriar. Dia 5 tem mais e quantos tiverem que ser feitos para a manutenção da Justiça, para a manutenção dos direitos, a gente vai fazer. Em estúdio, o ministro do TST, Vieira de Melo, comenta sobre o perfil da magistratura em tempos de internet. E ainda tem os destaques com o Giro da Semana e o quadro Decisão. É agora, no Trabalho em Revista, que está começando. Foi realizado aqui no TRT um ato em defesa da Justiça do Trabalho, a manifestação foi coordenada pela Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a Abrat. No Brasil, os atos foram realizados em 41 cidades. Veja como foi. Entidades se reuniram nesta segunda-feira em diversas cidades em defesa da Justiça do Trabalho. Os atos foram coordenados pela Associação dos Advogados Trabalhistas, a Abrat. Hoje, em 41 cidades, em capitais e municípios, a Abrat, por meio das suas associações regionais, está mobilizada em todo o país. De mãos dadas com os direitos sociais, de mãos dadas com a justiça, de mãos dadas com a democracia. E ninguém vai soltar a mão da democracia. Em Mato Grosso, o ato foi na sede do Tribunal Regional do Trabalho e organizado pela Atramate, Associação da Advocacia Trabalhista de Mato Grosso. Esse cenário vem se desenhando já há cerca de dois anos, três anos, desde redução de orçamentos, arrochamento do orçamento aqui da Justiça do Trabalho. Veio a reforma trabalhista, que também deu uma, é, é, uma prejudicada muito grande na Justiça do Trabalho, no meu ver, na advocacia trabalhista e agora culminou com essa campanha eleitoral, com algumas promessas de campanha veladas, que logo após a posse do, do presidente, e entrevista, ele deixou bem claro que tinha a ideia de realmente de distinguir seu trabalho. O do trabalho é a única e efetiva, é que gosta de maior credibilidade, aquela que entrega ao cidadão o, o, o, o, o serviço. Então esses atos começam agora, não vamos no esfriar, dia 5 tem mais E se tiverem que ser feitos para manutenção da justiça, para manutenção dos direitos, a gente vai fazer Representantes de sindicatos, membros do Ministério Público do Trabalho e da sociedade também participaram do evento Existe aquele ditado, juntos somos mais fortes Ou seja, nós temos voz de procuradores, nós temos voz de juízes, nós temos voz de advogados e Nós vemos aqui nesse ato uma participação da sociedade então isso é muito relevante para mostrar que, de fato, existe uma posição contrária à extinção da Justiça do Trabalho. É extremamente importante que, primeiro, que a iniciativa do ato em defesa da Justiça do Trabalho não partiu do público interno, ou seja, juízes e servidores. Partiu sim da advocacia, dos sindicatos, o que demonstra a nossa credibilidade perante a sociedade. Os usuários da Justiça reconhecem a importância da Justiça do Trabalho para o povo brasileiro. Um ex-supervisor de um frigorífico de Vargem Grande foi indenizado por ter uma jornada de trabalho de 13 horas seguidas. Conheça os detalhes no quadro decisão. O frigorífico BRF foi condenado por submeter um supervisor a uma jornada de 13 horas por dia. Ele começava a trabalhar por volta da uma da tarde e só terminava às duas da madrugada. O trabalhador cumpriu essa jornada durante dois anos e meio. Ele contou na justiça que, mesmo quando não estava no serviço, tinha que ficar ligado no trabalho pelo celular. A empresa afirmou, em sua defesa, que o supervisor não trabalhava em jornada excessiva. Disse ainda que era observado o limite definido por lei. Ao analisar o caso, o juiz da terceira vara do trabalho de Varzegrande concluiu que ele cumpria jornada extenuante e muito superior ao limite legal. Segundo o juiz, o trabalhador também não tinha direito ao lazer e à desconexão, aspectos importantes para a saúde mental e física de qualquer pessoa. Veja agora os principais fatos da Justiça do Trabalho em Mato Grosso no Giro da Semana.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 No Tome Nota de hoje, veja 5 direitos da gestante. Cinco coisas que você precisa saber sobre o direito da gestante. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário. O mesmo período também é garantido para quem adotar ou tiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente. O empregador deve ser comunicado mediante atestado médico da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e o nascimento do bebê. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser ampliados em duas semanas cada um mediante atestado médico. Durante a gravidez é garantido à empregada transferência de função quando as condições de saúde exigirem e a dispensa do horário de trabalho para a realização de no mínimo seis consultas médicas e demais exames complementares. Em caso de aborto não criminoso comprovado por atestado médico, a empregada tem direito a repouso remunerado de duas semanas, sendo assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Essas foram as cinco dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho sempre com você! E no próximo bloco, você confere uma entrevista com o ministro Vieira de Mello, do Tribunal Superior do Trabalho. Ele comenta, entre outros assuntos, sobre o papel da magistratura e a relação com a sociedade. Continue com a gente.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 A revolução tecnológica vem alterando vários aspectos das relações humanas, impondo novos desafios nas mais diversas áreas, assim também como no Judiciário. Para falar um pouco sobre a relação entre a magistratura e a sociedade, nesses novos tempos, a gente conversa agora com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Vieira de Mello. Ministro, obrigado por sua participação aqui no trabalho de revista. É uma alegria muito grande. Tempos de revolução tecnológica e acesso à informação, o magistrado se coloca sobre novos desafios, né ministro? Sem dúvida. Nós temos dois aspectos nessa questão. Um relevante é quando essa ferramenta nos auxilia no exercício da nossa atividade judicional. Ela tem possibilitado o aceleramento no julgamento dos processos, com plenários virtuais, com processos eletrônicos, em que a, a dialógica é muito rápida entre as partes e o juiz. E, com isso, há uma melhoria, um ganho no exercício da atividade judicial. Por outro lado, é, os, os 200 milhões de brasileiros tornaram-se juízes e advogados e cobram do judiciário determinados comportamentos em razão de questões delicadas que são trazidas a, a exame pelo Poder Judiciário. E como é que o magistrado deve se portar nesses, nesses aspectos do trabalho? O magistrado ele não pode se afastar da sua autonomia e da sua independência funcional. O nosso grande balizador, o nosso grande esteio é a Constituição Federal. Os juízes, como os advogados, os estudiosos do direito, eles são preparados. O fato de você estar habilitado em um concurso público não significa que você tem todos os saberes. É indispensável que o juiz hoje tenha um conhecimento interdisciplinar, saiba analisar as consequências das decisões que profere, mas ele não pode se perder por clamores sociais. Quando nós temos na Constituição da República os direitos fundamentais como um introito da, da Carta Constitucional, significa dizer que a proteção dos direitos fundamentais é a essência, é um núcleo da Constituição Federal. E isso importa em que se deva ali proteger as minorias. Historicamente nós já sabemos o que maiorias fizeram, o que maiorias consolidadas e às vezes até respaldadas pela imprensa levaram o universo a questões muito graves e muito delicadas. já visto o que aconteceu na Alemanha no período de 1933 até a, a, a véspera da guerra. Então é, a, a magistratura ela tem um preparo, ela tem uma formação. Ela não pode se afastar das garantias constitucionais e das garantias legais para exercer aquilo que ela acha que é justo. Não, ela tem que aplicar a lei, a Constituição da República. E é através desse, é, desse, dessa expertise é que ele se mantém sereno na sua atividade para poder apreciar os casos segundo o ordenamento jurídico vigente e não com passionalidade com ideologias. Dizer que o juiz é um ser humano, é óbvio, ele tem suas tendências, mas ele tem o preparo, ele tem o treinamento para que ele possa exercer a sua função com serenidade, distância, independência e tranquilidade. E hoje o judiciário é chamado a uma participação maior na democracia, né? Em momentos de um pouco mais turbulentos, o judiciário tem se mostrado presente, não tem falhado, né, doutora? É, é muito impressionante o que aconteceu nesses últimos anos. O Brasil hoje tem 100 milhões de demandas. Não é só o Judiciário trabalhista, é todo o Judiciário. Significa que nós temos uma demanda para cada dois cidadãos. De um, de um lado é muito interessante porque as pessoas estão buscando os seus direitos. Elas estão pretendendo que haja uma sociedade mais harmônica e que as pessoas tenham um comportamento é, ordeiro, correto, honesto e em cumprimento às leis. Quando você tem um alto percentual de descumprimento ou uma baixa eficiência do sistema judiciário, a tendência é que esse conjunto ele se complique cada vez mais. E se você estabelece que nós temos uma Constituição com vários princípios e valores importantes e os poderes harmônicos não, se, não, não atuam de forma eficiente, o judiciário começa a ganhar um relevo maior. Porque quando você tem um, um legislativo altamente eficiente e um executivo que administra e impõe em atividade aquelas tarefas, as políticas públicas, você tem o Judiciário apenas como garante. Ele, ele é um poder silencioso. Ele é um poder que atua como uma retaguarda. Quando os outros se tornam é, anímicos, o que, que acontece? Ele passa a virar sustentáculo. Aí ele passa a ser o foco de todo o questionamento da sociedade. Porque está tudo nas mãos deles. Seja julgar as causas, seja estabelecer políticas, seja fazer cumprir a Constituição e seus princípios, de maneira que ele torna-se quase que uma justiça ilimitada. É uma justiça mais do que total. E esse não é necessariamente o papel. A democracia sobrevive com o equilíbrio dos três poderes. Trabalhando de forma harmônica, com uma representatividade real da sociedade e de maneira que não haja distorções, exceções, descalabros ou é, é, situações absolutamente extraordinárias que nos levem a, a uma atuação mais forte do Poder Judiciário. E aí, evidentemente, ele tende a não agradar, porque ele vai ter que tomar decisões que não é aquela que a maioria que é ou que a imprensa acha que seja a, a, a melhor, porque nos autos nós temos as provas, tem um processo, tem uma dialética, tem garantias constitucionais que precisam ser respeitadas. Em momentos em que a imprensa e que as redes sociais estão aí é, monitorando tudo, essas decisões acabam às vezes gerando repercussão maior do que deveriam gerar, né? Sem dúvida. E nós temos um exemplo clássico, que é sempre lembrado, que é o problema da escola de base. Ah, foram condenados pela imprensa o Brasil inteiro se pôs com o seu contra aquela família e ao final não existia nada e as vidas foram destruídas. Então, o judiciário, ele lida com algo muito importante, que é a liberdade das pessoas, que é a liberdade, que, com os núcleos familiares, as repercussões das decisões das famílias são muito graves. E uma condenação prévia sem direito de defesa é algo muito complicado. Se não está no nosso universo ela vai chegar no nosso universo. Então o nosso papel como juiz é fazer a Constituição ser cumprida, sermos garantes da Constituição. O senhor é, disse no, na, na sua resposta anterior que hoje são cerca de 100 milhões de processos judiciais no Brasil como um todo. É, o que fazer para tentar diminuir esse número de ações, doutor? O, o problema transcende a questão jurídica. Não é só nós adotarmos caminhos é, dentro da justiça para melhorarmos isso. Nós temos um problema complexo no sistema penal brasileiro. Nós temos um problema complexo no descumprimento de leis ambientais. Nós temos um problema terrível no direito concorrencial, com corporações cada vez maiores tomando conta de tudo. Nós temos um problema enorme com as desigualdades sociais dos trabalhadores e dos consumidores. Na verdade, nós precisamos um, um país que não tenha muitas leis, mas que tenha leis que sejam efetivamente cumpridas. Então nós precisamos também de educação, não adianta você ficar julgando pedra no outro, aquela quase coisa evangélica né, da condenação de Maridal, de dizer assim, olha, esse fulano roubou, fez isso, fez aquilo, mas eu não pago meu imposto de renda, eu, eu ultrapasso pela, pela via inadequada, eu furo sinal, eu, eu comento uma série de infrações. Esse é tão infrator quanto os demais. Isso é fruto de uma cultura e de uma educação. A educação é aquela que você dá no sentido do cumprimento da lei, no sentido do cumprimento da ordem, no sentido do cumprimento de um, de um exercício ético. A ética não é relativa. A ética ela é absoluta e ela vale para tudo, em todos os pontos. Então, se nós não mudarmos a sociedade, se nós não educarmos a sociedade, não trabalharmos num processo, de pouco adianta. Nós, nós estaremos sempre trabalhando com paliativo. Nós temos 750 mil presos no sistema penitenciário, outros tantos mil mandados para serem cumpridos. Nós vamos botar uma cerca nesse país? O que vai Não vai dar fazer? conta, né? Não é? Então, é, é investir no ser humano, é investir na formação do ser humano, é investir na educação, nas escolas públicas, nas escolas secundárias e, através dessa educação, gerarmos, é, reduzirmos a desigualdade social. As, o Brasil é o país... É o décimo país do mundo em desigualdade social, o décimo, um país rico, um país extremamente é, é, abençoado por Deus, por tudo que ele tem de riqueza mineral e, e, e de agricultura. E o que nós fazemos com isso como um todo? É, é, um, é uma renda que fica com 1%. Nós temos que trabalhar com uma ideia de que haja uma distribuição de renda. Não é só alguns que têm que, é, direito a férias, a, a uma qualidade de vida, a boas escolas, a bons médicos, a boa prestação de saúde. Não, todos têm. E nós temos que fazer o melhor para falar isso. Vai dizer que é utópico? Não é utópico. Utópico é você não fazer nada e ficar com esse discurso. Entendi. Nós temos que melhorar isso e fazer alguma coisa para que as pessoas que levantam às quatro da manhã e vão dormir à meia-noite ainda com as suas atividades de casa, tenham um mínimo de qualidade de vida, tenham um mínimo de renda que garanta que pelo menos os filhos delas entrem na escola, possam estudar e possam sair dessa situação e não serem reféns de uma situação de, de segregação social. E é esse trabalho que a Justiça do Trabalho tem que pensar em fazer e tem que ter a coragem de assumir esse discurso. Custe o que custar mesmo que seja contra os poderosos. Uma questão que agora é latente e que talvez é, esteja relacionada com isso que o senhor nos comentou agora é em relação à reforma trabalhista, né, que mudou muita coisa na legislação aqui no Brasil. Como é que o senhor avalia esse novo cenário para o magistrado? A minha a minha opinião pessoal é dramática. Essa reforma, a lei, veja bem, a liberdade oprime, a lei liberta e é assim que começa o processo. É, de criação de leis. Essa lei escraviza, essa lei torna os trabalhadores brasileiros reféns do capital. Nós não temos nenhuma perspectiva de geração de empregos formais, empregos dignos a partir dessa legislação. Nós estamos assistindo no país o crescimento das dispensas coletivas, agora os Correios ameaçam desmentir 5.300 pessoas, 513 agências serão fechadas, As agências altamente rentáveis Algumas delas, e a propósito de que De uma privação de, da, da privatização do Estado, da entrega do Estado para o capital, e com isso desmobilizando categorias, os sindicatos foram fragilizados com a lei, não há mais coalizão, é um salve-se quem puder. Quer dizer, o que isso vai trazer de benefício para um país com um grau de desigualdade como o nosso? Contrato zero hora, em que o trabalhador vai receber pelo número de hora que ele trabalha, e com isso já recebe o décimo terceiro remuneração. De, de repouso no mesmo instante, isso aqui vai ser ao longo do tempo a, a fuga da, da, da, da renda brasileira. Nós não vamos ter renda circulante, não vamos ter aonde subsidiar a, a, a, a previdência social porque não vai ter como se fazer recolhimento. Então vão privatizar o sistema previdenciário, vão privatizar o sistema de saúde, vão privatizar o Estado brasileiro, vão privatizar tudo e quero ver depois quem é que vai conseguir ter acesso a alguma coisa. Isso. Porque nós já vimos muitas privatizações que não nos ajudaram em nada. Isso cada vez mais reforça a importância do papel, judiciário, do, papel do judiciário independente e autônomo. Né? Sem dúvida. Na, na, na Europa continental, Grécia, Portugal, Itália, Espanha, agora a França está sofrendo com isso, isso não deu certo. Isso não funcionou. Importar um modelo que o próprio Fundo Monetário Internacional já está reconhecendo como um modelo que pode, em princípio, trazer um crescimento, mas não tem nenhum desenvolvimento. E não adianta que nenhum país que queira manter uma estabilidade econômica vai atuar só com crescimento. Ele tem que ter desenvolvimento e redução de desigualdade. É assim que eu mantenho uma estabilidade econômica de um país. E essa lei não promove isso. E nenhuma lei promove emprego. Mas essa conseguiu a proeza de promover o desemprego. Nós assistimos na, na, na área da educação inúmeros, inúmeros, centenas de milhares de professores dispensados. Professores antigos com currículos extraordinários que investiram na carreira, na auge, na fase mais pro, produtiva, sendo trocados por professores que vão ser pagos por hora e estão iniciando a carreira. O que vai é resultar disso para o ensino brasileiro? Quem serão os prejudicados? Vai ser Vai ser uma sociedade em que alguns vão ganhar muito com essas escolas ou com essas medidas e outros serão, em todos os sentidos, prejudicados. Essa é a minha opinião. Peço a Deus que esteja errado. Se tiver, vou bater palma, mas eu duvido que isso seja, que nós saiamos disso. Quero agradecer por sua participação aqui no trabalho em revista, ministro. Obrigado, o prazer foi todo meu. E assim terminamos o nosso programa dessa semana. Você pode revê-lo a qualquer momento